Vem aí a oitava edição da Feira do Empreendedor do Sebrae. De 5 a 8 de outubro no IMB. Inscreva-se já, é de graça.